bom essa aqui é uma música muito fácil como eu já disse né é, tem praticamente cinco acordes os cinco acordes que nós vamos usar são lá menor com sétima é importante que para ficar igual a música tá a sétima tem que ser aqui ó tá vendo tá porque nós normalmente fazemos lá com sétima lá menor com sétima aqui né só que na música ele está sendo feito aqui, ok? Então a sétima é aqui, tá? Então vamos lá, ó Lá menor com sétima Fá maior Dó maior Sol maior E vai entrar depois um Mi menor, ok? Bom, vamos lá então a música começa então com quatro acordes, tá? Que é lá menor com sétima, fá maior, dó maior e o sol maior. Feita a introdução, entra a primeira parte lá cantada que o Juliano Sol canta que é lindo és, tá? Lindo... É, ó, até fiz errado aqui. <risos> aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Está tá vendo? Glória, glória, eu te dou. Jesus. E aí? Vem aqui o Sol, tá? Quanto tempo dura cada acorde, William? Quatro tempos. Ó. Um, dois, três, quatro. E eu insistindo em tocar Lá menor ao invés de Lá menor com o sétimo. Vamos de novo um dois três quatro fá um dois três quatro dó maior um dois três quatro um dois três quatro Bom eu não ouvi dedilhado na música tá? Provavelmente alguém vai colocar aí no comentário aí: Ah, você tá mentindo? Tem dedilhado? Sim. Não sei o quê. Uma vez eu fiz um tutorial de uma música aí que não tinha dedilhado. Aí a pessoa foi dizer nos comentários do vídeo que eu tava mentindo, né? Bom, é, então assim, não tem porquê. Porque aqui tem um pad de fundo, né? Junto com o piano. É, é um pop rock, entendeu? Então assim, tem vários motivos porque não foi feito dedilhado nessa música, tá? É, mas aí, se você quiser dedilhar, você pode fazer o vai ficar ruim né mas se você insistir na ideia tá aí tá bom o dedilhado mais básico dos básicos aí tá bom bom vamos continuar então com o tutorial da música então a primeira parte como eu disse lá menor com sétima Fá quatro tempos para cada acorde dó sol o que que acontece vai vir uma outra parte em seguida que é me leva a sala do trono. Essa parte vai mudar, tá? Essa parte vai ser tocada como? Lá menor com sétima. Me leva a sala do trono. Fá. Depois vai para o Dó. E aqui, ao invés de ir para o Sol, vai para o Mi menor. Tá? De novo. Ó. Um, dois, três, quatro. 2, 3, agora, ó, Mi menor. Ó. Tá vendo? Bom, feita essa parte, vai vir a outra parte. Só quero, só quero. É a mesma coisa do começo. A música é muito simples, tá? Tá vendo? Ó, só quero, só quero ver você. Fá, só quero, só quero ver você. Dó, Sol. Depois volta pro Mi Leva. Lá menor. Opa, Lá menor. <risos> Então, assim, é uma música bem simples, tá? Eu indico para você, iniciante, que tá começando, tá? É... Tocar, porque não tem nada, é só segurar o acorde. Se você fizer do jeitinho que eu tô tocando aqui, vai ficar igualzinho a música, tá bom? Então, assim, não tem muita volta, nem muito rodeio para eu dar aqui, ok? É isso aí. Espero vocês lá no curso de teclado online. Tchau!